barreiras estão aí para todo mundo e existem inúmeros, inúmeros casos de pessoas que rompem barreiras E por que, que essas pessoas conseguem romper barreiras e você não consegue romper barreiras? Porque umas criam mais desculpas do que as outras Então vamos às nossas barreiras desculpas, vamos. barreiras razões, barreiras que talvez não sejam barreiras é, A primeira clássica é a tempo, né? muita gente fala que tem uma carga de trabalho muito longa Que se soma ainda a rotina de estudo, a rotina com a família, filhos, esposa e por aí vai é, você até começou falando da, das desculpas e eu, eu mencionei a questão também de, de objetivos. né? Eu até faço essa introdução em relação a, a, a esse assunto a parte do tempo, Andrei, porque eu vejo muitos colegas, muitas pessoas que treinam com a gente também no Clube Corrida Perfeita, que muitas vezes não tem a clareza também de associar a sua disponibilidade de tempo aos objetivos que elas podem se comprometerem a fazer. Né? A, por exemplo, o cara quer fazer uma maratona ele quer fazer uma ultramaratona, mas às vezes ele não tem nem 4 horas por semana para fazer treinamento somando todos os dias. Né? Ele não pode, não pode, por outras prioridades, se dedicar a esse ponto. Né? Então nesse momento é mais importante você se manter em atividade física com essas 4 horas no máximo e rever seus objetivos ou ficar nessa, nessa lamura, nesse sofrimento que eu não consigo tempo para treinar e eu vou lá e faço de qualquer jeito. Né? Então essa é a primeira reflexão que eu trago em relação a tempo. Mas a primeira grande barreira aqui é tempo. Como é que você vê isso, como é que você orienta aí quem já, você já treinou individualmente ou quem te pergunta esse tipo de coisa? E já posso começar a falar? <risos> de vez em quando é bom <risos> falar um pouquinho a mais também, né? Porque quando você começa, você não para. Então, eu tenho que aproveitar meu início logo <risos> e deixar você à vontade. Posso? Falar agora? <risos> vai lá, Vai, vai, vai. Obrigado. <risos> então, vamos lá. Ele tá pegando gosto por esse negócio de falar, viu? <risos> vamos nessa. O negócio é o seguinte, tempo. Quanto tempo o tempo tem, né? E tudo vai depender do seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar? O que você quer alcançar? E é justamente o primeiro nos primeiros passos quando a gente vai fazer a elaboração de um planejamento de treinamento, né, Thiago? É justamente o quem eu sou. Né? Quem você é? Você não é só um cara que tem a frequência cardíaca média de, de 160 correndo a 4km, você não é aquele que tem um, um coração batendo a 40 quando está em repouso, você não é aquele cara que tem uma potência alta, você não é aquele cara que tem duas horas no dia para treinar só. Você também é um cara que tem uma família, você também é um cara que tem um trabalho. trabalho. Você tem que saber que o bem mais precioso que você tem na vida é o tal do tempo, né? E como que você gasta o seu tempo? Qual o tempo livre você tem disponível dentro dessa rotina, do que você quer fazer com sua família, do que você quer fazer com no seu trabalho? Esse tempo, o bem mais precioso, eu preciso entender. Eu tenho disponível para mim 5 horas na semana. Uma hora na segunda, uma hora na quarta e três horas no final de semana, que sejam assim. E quero fazer 42 quilômetros para 2 horas e 30 minutos. Você tem que entender que tudo é questão de tempo, treino é tempo, é tempo treinando, você conseguir atingir uma velocidade, você conseguir atingir um certo nível. Quanto mais você precisa estar num certo nível de de performance mais tempo você necessita para estar treinando então esse é o primeiro entendimento quando você vai organizar o seu objetivo eu tenho esse tempo disponível para tal para chegar a atingir esse nível eu vou fazer uma ultramaratona que vou correr 100 km e só posso treinar 4 horas por semana é, você quer fazer sua ultramaratona em quanto tempo né esses 100 km? porque você não vai conseguir arrumar muitas vezes a bagagem para você atingir um condicionamento físico para que você conclua isso com saúde e justamente nessa barreira que é o tempo, isso pode acabar virando lamúria. Você se sente, ah, eu não tenho tempo para fazer 100km, você fica triste. Então você simplesmente entende, é, eu não tenho tempo para fazer 100km, deixa eu fazer outra coisa? Quem sabe ele fazer uns 5km mais rápido? Exatamente. Você ia associar, então, tempo versus objetivo, né? Seria isso. O... Tudo demanda tempo. E hum. você ter um entendimento sobre esse tempo é precioso, né? É, Pô, eu tô sem tempo, então vamos organizar o tempo? Onde é que eu posso treinar de forma mais fácil? Ah, não vai dar para ir treinar lá no parque que eu tenho que me deslocar meia hora, mas porra, lá é legal para danar para treinar. Tem os amigos, Tem uns né? Tem os amigos, então. todo mundo tá lá. Mas cara, infelizmente, para você, quem você é, você não pode disponibilizar de 30 minutos para ir e 30 minutos para voltar do deslocamento desse treino. Então vamos botar mais eficiência nesse treinamento embaixo do bloco do lado da sua casa, saiu na rua. Alonga, faz o aquecimento, faz o que você quiser ali e começa a treinar Dali da porta da sua casa, você não precisa se deslocar, você já está economizando o tempo de deslocamento para o seu treinamento Você está tornando o seu tempo mais eficiente, você não está perdendo o tempo no meio. Ah, mas nesse deslocamento eu trabalho, fico no ônibus, no táxi, no Uber, estou trabalhando lá, então eu já economizo o tempo Cara, é gerenciamento de tempo O entendimento que você tem que ter é quanto tempo disponível tenho para treinar isso Sim. que é o fundamental. Cadê Cadê minha janela? Onde é que está minha janela? Pô, estou no trabalho nesse horário, eu tenho meia hora aqui para fazer. Pô, será que dá para fazer um treino de força? Vai lá, encaixa meia hora nessa meia hora, um treininho lá, como a gente tem no, no, no clube, como a gente tem no método. Treinos mais curtos. Treinos né? mais curtos, mais eficientes. É tudo uma questão de gestão de tempo. Será que você realmente não tem tempo para treinar ou você não tem tempo para treinar para uma maratona para duas horas e meia? Talvez seja que não tenha tempo para treinar para uma maratona para duas horas e meia. Sim. É. Diria que de duas formas que a gente tem de otimizar isso, né, de relativizar a questão do tempo, é rever o objetivo e, ao mesmo tempo, otimizar o tempo. Né, como você mesmo disse, várias situações que a gente... Pode usar, sei que em determinados casos a pessoa não vai ter condição mesmo e passa dois, três dias sem conseguir treinar, é comum acontecer. Mas no geral, se você ao invés de colocar na, na visão da desculpa, se colocar na visão da solução, muitas vezes ela está na sua frente e você não percebe, né? Eu mesmo, muitas viagens que eu vou para São Paulo fazer treinamentos, etc., participar de algum evento, São Paulo, dependendo de onde você tá sair para correr na rua, é difícil. Mas a primeira coisa que eu já busco de solução quando eu tô lá cara, é né? se planejar e me organizar. O que é que eu posso fazer? Né? E uma das soluções mais simples que eu encontrei lá, por exemplo, foi localizar academias próximas a onde eu estou hospedado, identificar se ela oferece uma diária. Hoje tem aplicativos que já trabalham com isso, o GymPass né, outras coisas, mas eu vou direto na academia mesmo. Geralmente é difícil uma academia não te aceitar por um dia lá e Pagar 20 reais, 30 reais pra treinar. Pô, eu consegui meia hora de esteira ali, 40 minutos, consigo fazer meu treino. Talvez não seja o treino perfeito, que eu gostaria de fazer no dia, mas foi feito, né? Uhum. Então, essa questão de otimização do tempo com as ferramentas que você tem disponível. É, é, ao invés de você ficar procurando, ah, procurando o problema, mas procurar a solução, Exato. às vezes você a acha chave, ela no seu nariz, né? Debaixo chave, do nariz. A chave é esse mindset do, da solução. O problema está aqui. Como é que Se eu você resolvo? Você fica, né? eu não tenho tempo, não tenho. Tempo. É como eu, resolvo, eu arrumo o tempo. Então você começa a trabalhar a sua cabeça para arrumar tempo para executar tal tarefa. O planejamento, o manuseio desse tempo é fundamental para você conseguir realizar. Se Você deixa na bagunça, porra, não dá, meu tempo, meu dia é muito atribulado, eu tenho problema com isso, muitas vezes eu não tenho tempo. Atrás um pessoal que vem trabalhar comigo. <risos> eu perco tá falando o tempo. do cara que tá aqui gravando, viu? <risos> eu perco tempo, já perdi meu treino de hoje. <risos> Beleza, como é que eu arrumo esse treino agora? Onde é que eu arrumo tempo novamente para treinar? Então a gente já vai pensando mais para frente, ao vez de ficar, pô, não tenho tempo para fazer, não, cara. Vamos arrumar o tempo. Esse, inclusive, é o segundo ponto aqui, Andrei, que tem relação com o tempo, mas é uma outra característica de, de, de, das pessoas que têm rotina muito variável. Pessoa que não tem o. Por exemplo, a rotina de trabalho não é fixa, né? Quem trabalha na rua Sim. e trabalha como autônomo, você tem essa rotina de bem variável, na hora que você está aqui no Corrida Perfeita, na hora que você está dando um treino específico, estamos gravando um conteúdo, estamos gravando uma aula. Como é que você lida com essa variabilidade de rotina? Quais as dicas que você tem para quem tento, passa por isso também? Eu tento planejar o mínimo possível, O mínimo, o mínimo. É. Eu vou ter... amanhã, como é que vai ser amanhã? Bom, amanhã tá programado para 10 horas, amanhã não tá programado... Ah, 10 horas até meio-dia tem, tem gravação, depois ali de meio-dia tanto vou estar tá almoçando com, com minha filha, daqui a pouco eu tenho que trabalhar, daqui a pouco eu tenho que fazer isso, amanhã como é que vai acontecer o dia? Aí no momento que chega e o cara atrás, você tem que reprogramar tudo, aí você começa a pensar. O que, que eu vou fazer com a minha tarde? Eu tenho isso de treino para executar. Onde é que eu posso encaixar? Dá para reduzir o meu almoço? Não, não dá para reduzir o almoço. Dá para eu não almoçar e comer depois? Opa, dá para não almoçar e comer depois. Então você tem que ver dentro do seu dia o que, que você pode flexibilizar também para você ajustar esse objetivo. E muitas vezes você tem que realmente pensar que, pô, não deu para fazer hoje? E como eu tenho um, um, um, um contato muito próximo com o meu treinador, sou eu mesmo, <risos> eu já replanejo meu treinamento de amanhã, né? Pô, já não deu pra fazer isso hoje, amanhã eu vou encaixar isso aqui, aumentar isso aqui lá. E pra quem tem contato com o treinador, de forma direta, mesmo sendo à distância, Cara, fala com seu treinador, cara, não, devo fazer isso, o que, que eu posso fazer amanhã? O que, que eu posso reajustar dentro do nosso planejamento de treinamento para eu perder o mínimo possível? O próprio clube também já oferece isso, né? Sim. Pode entrar em contato com um dos coaches lá e E perguntar. é interessante saber, pô, mudo para cá, mudo para lá, porque muitas vezes é né, dependendo do momento do planejamento. Não, cara, só descansa. Tá aqui, deixa para lá, não se estressa com isso, porque muitas vezes a lá amor, esse estresse vai te gastar muito mais energia do que, porra, perder um treino. Aproveita para descansar, então. Recupera de alguma forma, deixa sua cabeça tranquila Porque se você ainda fica nesse estresse mental Você ainda tá cansando a sua cabeça de Caralho, não deu pra treinar, não deu pra treinar O seu cérebro não sabe que distinguir estresses Então... Hum. Tente ficar relaxado. Seria meio que pelo que eu vi que você faz, é aceitar que sua rotina é variável. E não dá para ter um plano muito de longo prazo, né? É. A semana segunda vai ser assim. Tem Aceita que dói menos. Aceita e planeja dia <risos> após dia e se organiza para isso, eu imagino, né? Porque isso. a gente está muito próximo aqui na tua rotina. Eu vejo, eu percebo que você tá sempre com as coisas prontas no carro para treinar, né? Isso, na hora que sim. dá, dá para nadar agora as coisas no Deu carro. Um tempo, a gente dá para correr. Tá ali o tênis guardado, né? E eu tenho um planejamento macro, sem um volume que eu tenho que fazer na semana. Que interessante Umulado, eu fazer na né? semana, acumulado, sei no interessante que eu tenho que fazer num mês, em 15 dias Então eu tenho que tentar de algum jeito, empurra pra cá, empurra pra lá E vai encaixando isso pra que eu consiga concluir o objetivo da semana, o objetivo do dia, o objetivo do mês De acordo com o negócio vier Vem, vamos lá, dá um jeito, pula pra cá, pula pra lá E às vezes não dá, realmente não dá Porque ocorrem coisas imprevistas dentro do nosso dia a dia e eu gostaria de relembrar que nós somos atletas amadores, nós não dependemos disso para viver. Isso é uma ferramenta para a vida. Então, né? até você entender que na vida podem acontecer coisas que você não tem que ficar remoendo o problema, tem que arrumar a solução. E muitas vezes, não existe a solução. Perfeita, né? para aquela ação. Você faz o que você pode fazer. Uhum. Acho que o objetivo número zero nosso enquanto amador é conseguir se manter constante na rotina, né? Assim, de Exato. conseguir treinar. Agora, se eu tô conseguindo treinar quatro se vezes a semana, cinco na outra, dez horas nessa, ou sete na outra. E é o que a gente sempre fala sobre ajuste também. Às vezes você chega muito cansado porque você teve uma rotina estressante. Pô, tô muito cansado, não vai estar tá dando aquele tempo que você tem. Muitas vezes não vai ser o tempo pra treinar daquela forma. Vai ser saudável aquele tempo. Não, né? vai, ser, não vai ser saudável aquele tempo. Às vezes, então, é interessante você reduzir a intensidade desse treino para que se torne um tempo é, interessante para você, pro seu dia a dia. porque que não seja mais um estresse pro seu corpo.